Bem-vindos! Estamos aqui no GP São Paulo 2016, eu sou Denis, o seu bibliotecário, e estamos aqui com o André Manente, do canal Um Motivo. André, como é que você tá? Como é que você tá sentindo esse GP? Cara, tô, tô muito feliz, tô animado pra caramba aí pros pro side events, pro evento principal. Toda a galera que tá parando aí, eu tô, tô, tô, tô, tô animadaço. Você tá se inscrevendo pra muitos side events? Vai jogar o que mais ou menos? Então, o evento principal eu não vou poder jogar, eu vim aqui pra socializar com o pessoal, conhecer os inscritos e tal. Uh, os side events eu talvez jogue algum draft ou algum modern. É, provavelmente vou brincar de pau o pessoal aí também, mas eu acho que vou ficar mais dedicado aqui ao estande dos youtubers mesmo para produzir conteúdo pra galera e tal. Bacana. André, você é o dono do maior canal brasileiro de Magic no momento, você já tem mais de 17 mil inscritos, a gente olha para o seu canal e a gente vê a qualidade do seu canal. Obrigado. A, a questão é, como você trabalha para manter, pra chegar nesse número e manter esse número? Como é que você trabalha mais ou menos? Então, o meu canal hoje em dia se tornou o meu trabalho principal. Então, eu me dedico ao canal como se fosse um trampo mesmo. Entendeu? O YouTube virou, meu, meu, virou um negócio, é basicamente uma empresa já. Tem, tem cliente, tem, sabe, pagar funcionário, etc. Tem, tem todo uma. é um esqueleto já. Então, eu basicamente trabalho, sabe, de sei lá 8, 10 horas por dia pra conseguir postar 4, 5 vídeos por semana, pra conseguir fazer tudo isso. Mas a ideia basicamente é estudar como é que funciona o YouTube, trabalhar com isso e uma hora ou outra o número cresce, entendeu? Conseguir o feedback dos inscritos isso também é muito importante, então basicamente é isso. Muito bom! E como você começou a produzir conteúdo para o YouTube? Cara, eu, produzi, eu comecei a produzir conteúdo para o YouTube há mais ou menos seis anos atrás, na época que explodiu os vlogs do PC Siqueira, Felipe Neto, não sei se tu vai conhecer essas pessoas. E aí eu produzi conteúdo É, então, eu produzi conteúdo mais ou menos no estilo deles, né? Aí depois de uns três anos mais ou menos disso aí, eu resolvi, ah, vamos tentar o Magic, né? Eu comecei a jogar Magic, é um jogo tão bom, como é que não tem conteúdo em português, né? Eu lembro que eu mesmo procurava, procurava no, no, no YouTube, putz, como é que faz tal coisa? Eu não achava nada em português, eu não conseguia, meu Deus, como é que ninguém Fiz isso ainda. E aí, ó, velho, eu não vou esperar os outros fazer. Eu vou fazer o mesmo e acabou dando certo. Mas é, resumida a historinha é essa aí. Muito bom. Ah, e quais são as dicas para quem está começando nesse ramo do YouTube especificamente para méxico Então, é, três dicas principais assim. A primeira delas é trabalhar pra caramba, não vai vir fácil inscrito, não não vai pela pela maneira mais fácil colocando título chamativo e sabe aquelas miniaturas de vídeo que chama atenção, mas na verdade não que promete uma coisa, não não sabe, não cumpre. Estuda muito, o YouTube tem bastante conteúdo explicando como conseguir engajamento, como monetizar vídeo, como entrar em parceria. E o principal de tudo é segue o feedback dos inscritos, porque os inscritos são as pessoas que vão te assistir, então se eles falam, olha, melhor iluminação aqui, tenta investir numa luminária melhor, ah, fala mais devagar, fala menos coisas, enfim, segue o feedback deles que uma hora vai chegar na, no ponto. Bacana. Bom, mate e volta assim rapidinho. Formato favorito? Essa é difícil, eu fico sempre entre o Pauper e Modern, mas eu vou com o Pauper, porque é, é tudo comum, né? é muito legal. <risos> Bacana. Cor favorita? Cor favorita, para jogar, eu acho que é o Vermelho. Bom, eu perguntaria para você qual é seu card favorito, uh -huh. mas todo mundo sabe que é o Crescimento Desenfreado. Sim. Por isso, eu trouxe aqui um Crescimento Desenfreado. Será que você poderia assinar para mim? Com certeza, eu assino, com certeza, pode deixar. Então é isso aí galera, esse foi o André Manente do canal Um Motivo, eu sou o Denis, o bibliotecário, fiquem atentos para mais conteúdo do GP São Paulo 2016. Valeu!